Muito bom dia aos nossos nobres seguidores, nobres seguidoras, vocês que nos acompanham a partir de agora no R Mix no ar. Maternidade da Catarina Cruz, aqui no município de Mafra, e a CIPAT, segunda CIPAT, semana que está terminando hoje, e nós vamos fazer o registro através da Marisa da Silveira, também da diretora da maternidade, Cintia Guiar e também com a gerente, a Marileia Sescato, sobre a importância e como foi essa semana. Começamos, então, esse registro falando já da frase importante, segurança e consciência caminham juntas, todos somos responsáveis em promovê-las. Partindo disso, falamos da segunda Cipate com a Marisa Silveira e a importância dessa segunda CIPAT. bom dia. Bom dia. Agradecemos, né, primeiramente, a todos que participaram os Cipeiros. Então, nós a Cipa nos trouxe um desafio, a promoção dessa segunda CIPAT. Então, essa segunda CIPAT vem é, junto à, à instituição, a promoção da segurança. Assim, nós, para nós é, levar um, um bom atendimento às nossas clientes, nós precisamos Estar seguros e protegidos. Então, a segunda CIPATE nos trouxe isso. A CIPATE também traz o amadurecimento para o quadro de funcionários. Sim, com certeza. Eu acredito, assim, que no decorrer dessa semana, que a, a segunda CIPATE começou na segunda-feira e está terminando hoje, trouxe muitos, muito conhecimento, porque a gente teve é, vários palestrantes com vários temas. Né? Então, a gente agradece já. A, a todos os participantes da, os palestrantes né dessa semana que vieram é, disponibilizaram do seu tempo para vir é, passar um pouco do seu conhecimento para para os servidores da maternidade Muito obrigado a participação da Marisa da Silveira ela é auxiliar de enfermagem aqui da maternidade dona Catarina Cruz a segunda CIPAT que encerra-se hoje e nós conversamos agora com a Marileia Sescato ela que é gerente e também faz um registro da importância da CIPAT. Bom dia. Bom dia, Mix, os seguidores do, do, da programação. É, então, para nós, a Cipate, enquanto profissionais da área da saúde, é de extrema importância, porque além de a gente precisar exercer a nossa função com, né, com confiança, nós precisamos ter a segurança de todos os procedimentos. E a, a Cipate, ela trabalhou essa semana, assim uma forma muito é, valorizada para os nossos funcionários. Né? Nós tivemos uma participação e uma adesão muito boa em relação à, à semana da, da CIPAT. Então, isso para nós só vem a, a contribuir com o, né, o desenvolvimento do nosso trabalho com segurança. Obrigado, uh, gerente Marileia. Segurança e consciência caminham juntos. Agora nós conversamos com a diretora aqui da maternidade, Cíntia Guiar, que fala para nós, consciência e segurança, caminho juntos, bom dia. Bom dia, com certeza. Consciência, trabalha, é, a gente trabalha em conjunto com... A, a CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, eu quero agradecer aqui a Marisa e todos os outros integrantes da comissão que organizaram essa semana grandiosa, eu digo assim, aqui na maternidade Dona Catarina Cruz, porque teve um grande número de adesão, como a Marileia já falou, foram mais de 180 Servidores que participaram foi uma semana de muito conhecimento e que valeu muito a pena. Então, aqui meu agradecimento a Marisa e toda a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes aqui da Maternidade, a todos os servidores que vieram aqui prestigiar, participar e ficar com, é, adquirindo mais conhecimento com cada palestra, com cada profissional que esteve aqui, foi muito bom a semana. Diretora, muito obrigado. Obrigada a você. Maternidade dona, dona Catarina Custo, portanto, aqui no município de Máfia, eu registro a segunda CIPATEM, esse amadurecimento, essa consciência de todos os quadros de funcionários. Claro que isso melhora com toda certeza também o próprio atendimento, o dia a dia do expediente aqui na maternidade. Beleza? Tranquilo?